eu gostaria que salientar tá? é o que o pão ainda está morno então o que que você vai fazer você vem você vai tirar ele e vai colocar ele sobre uma grade por que sobre uma grade porque senão o pão começa a suar na parte de baixo se o pão começa a suar na parte de baixo ele vai ficar mais úmido se ele fica mais úmido o pão vai durar menos tempo porque os micro-organismos gostam do quê? Gostam de umidade. Então se ele soa embaixo por causa do calor, o calor aqui não consegue dissipar o calor aqui na parte de baixo, o que vai acontecer? Essa parte aqui vai suar. Ele suando, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais úmido. Ele vai ficar mais úmido, ele vai ficar um ambiente propício para que o micro-organismo haja nessa, nessa massa aqui e vai acabar embolorando, vai acabar estragando mais cedo, okay? o caso de validade vai ser menor então sempre deixe em cima de grátis para que possa ventilar na parte de baixo outra coisa, se você quer embalar um pão como é que você vai embalar ele? você também tem que usar o termômetro então por exemplo, se você ligar aqui o termômetro o termômetro aqui está batendo nesse ambiente aqui que está quente por causa da assadeira e tal Fechado, ele está batendo 26 graus okay? Qual que é o segredo? Porque se você for embalar esse pão agora Você concorda que ele está quente? Então esse pão agora Ele está batendo Vamos lá Esperando a massa, tá? Eu já tirei o forno faz um limpinho Então já esfriou um pouco. Então aqui ele está batendo 56 graus. O que, que isso quer dizer? Aqui o ambiente está 27. Quando você vai medir, o que você faz? Você liga o termômetro e vê a temperatura do ambiente. Tem temperatura que bater aqui é a temperatura que está batendo do ambiente. certo? O termômetro que vai medir. Então, quando você for embalar, tem que ser a temperatura ambiente, no máximo mais 2 graus. Então, exemplo, aqui está batendo 27 graus. Então, eu posso embalar esse pão, devo embalar esse pão, com no máximo 29. Por que 29? Então, é 27 graus com é a temperatura que está batendo aqui, com mais 2, 29. Então, no máximo, até 29. Vamos supor, agora é a época de verão, mas vamos supor que fosse uma época de inverno. Então, ao invés de 27, se estivesse batendo 18. Então vamos supor, eu peguei o termômetro e medi. Aqui está batendo 18 graus. Então seria 18 mais 2. Então eu embalaria quando essa massa aqui eu espetasse e chegasse a 20 graus, no máximo a 20 graus. Ou se de repente eu estou em um lugar extremamente quente, então ó, a temperatura ambiente, a temperatura aqui interna aqui, está a 33 graus. Então mais 2 graus, 35. O porquê disso? A dica é o quê? Porque se você embalar ele quente, assim, que nem tá a 55 assim, graus, ele vai começar a suar. Pois que quando você compra aquele pão francês, o pessoal fala assim: ó, deixa ele aberto, porque ele acabou de assar e ele tá quente. Porque sempre vai começar a suar, o que vai acontecer? Ele vai ficar úmido dentro do pacote. Ele vai ficar úmido dentro do pacote e vai te trazer problema. O seu pão é vai murchar, absorver muita umidade, ele vai baixar, vai ficar. É, vai puxar a umidade do calor à massa, então ele vai começar a murchar outra coisa que vai acontecer é o seguinte imagina isso aqui, 55 graus dentro de uma embalagem ele vai começar a suar, vai ficar aquele vapor ali dentro, o que vai acontecer? quando ele absorver essa umidade, lembra o que eu falei daqui ó, da questão da umidade esse pão aqui vai embolorar vai embolorar muito mais cedo então isso acontece muito com o panetone porque o panetone ele é uma peça grande de 500 gramas por exemplo, em é maior 750, 1 um kg, essa massa demora muito tempo para esfriar. Aí, às vezes, a pessoa coloca a mão assim, ah, está frio, mas lá dentro, no meio da massa, ainda está quente. E aí, se não der, se der uma diferença maior do que 2 graus em relação à temperatura ambiente, o que vai acontecer quando se embalar, ele vai suar. E, consequentemente, vai durar menos tempo, vai embologar, ok? Então, essa é a, a dica.